rapaziada, hoje eu joguei com o um novo Brawler Lu. aqui no Brawl Stars e tá incrível, quer saber como ele funciona como é seu super, qual é o seu poder, se tá quebrado ou não se liga só, agora, aqui no canal Bruno Clash ok ok Beleza? Bruna área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Já estamos aqui, rapaziada, e já estamos dentro do Brawl Stars, mano Com o novo Brawler Lu, isso mesmo, vamos dar uma olhada aqui no Lu Novo Brawler cromático, mano, olha isso que top, é um suporte O novo Brawler Lu é um cuca fresca, literalmente É melhor se agasalhar, pois sua frieza é contagiante Escorregadia, Isso mesmo, esse é o novo Brawler Lu, galera Bom, o acessório dele aí, ó Lu cria uma proteção de gelo e fica invulnerável por um segundo Hum, um segundo invulnerável, não toma dano Muito top, hein? Poder estrela dele, super congelamento Assim como o ataque barragem de gelo Os inimigos atingidos do super do Lu são congelados gradualmente Hum... Bacana então, hein, bacana então, hein, top demais, hein Da mesma forma como o do super é... O ataque normal também vai daí o dano pra congelar Que top, mano, que bacana Top demais o Lu, mano Olha aqui os detalhes dele A, A vida ali, 3,920 Velocidade normal, não é rápido E aí tem aí os danos e também o alcance, ó Muito longo e longo A velocidade de recarga é rápida, isso é muito bom, hein Ó, oh, o Lu bombardeira os inimigos com sorvete em casquinhas, congelando-os por um segundo. Muito top, hein? E o Super, o Lu lança uma latinha de líquido congelante e cria uma área escorregadiça ali no chão, hein? Os inimigos serão forçados a patinar sem o equipamento necessário. Muito top, né? Fica escorregando ali no meio. Enquanto isso, a gente se dá bem. Bom, o Lu, então... Tá aqui pra vocês, vamos fazer o seguinte, vamos jogar com o Lu Vou selecionar o Lu aqui, ó, que top a animação dele E vamos jogar com ele Primeiro vamos dar uma olhada nos mapas também Num dos mapas pra você ver como vai ficar aí o ambiente Além dessa tela inicial, beleza? Então bora dar uma olhada aqui no Pique Gema Fala galera, rapidinho, um recado rápido pra vocês que vocês vão gostar Neste momento eu estou ao vivo lá na Twitch, mano Isso mesmo, estou ao vivo na Twitch jogando um Brawl Stars E com cinco gift cards pra dar pra vocês Então quer ganhar gift card? Vem pra Twitch, vou estar tá jogando Brawl Stars E claro, vocês vão ganhar gift card lá na minha live, beleza? Então é isso, espero vocês lá, o link tá aqui na descrição Não esquece, tô ao vivo agora, então só vem é isso, rapaziada, já estamos aqui dentro do, do jogo no Pique Gema Olha o forte como tá, cara, que da hora, galera Olha que bonito, lembra aquele, aquele mapa que é a meiuca ali? A gente sempre fala, né, no competitivo quem domina o meio ali ganha, né Ou fica com uma vantagem muito boa, olha como ficou, hein Ó, vamos ver, ó o alcance do, do tiro dele E a gente vai ver ali, ó, três sorvetes, né, três casquinhas Três sorvetes casquinha casquinhas ali, ó, que vão ser atirados Olha que top, hein Olha que, dá, que bacana, hein Muito top Da hora, gostei, gostei Top demais, deixa eu vamos ver os detalhes do Desse mapa do Pique Gema Olha que legal ali, ó, tem um Mr. P ali, ó Pra pegar as malas Aqui é a entrada do hotel, mano Aqui é a entrada do hotel, percebi isso, hein Deixa eu ver na lateral aqui também Tem coisas, vamos ver É, a gente vê aí que ele não, não anda tão rápido Tem ali umas, umas Árvores, parece aquelas árvores de Natal, né Aquelas, é pinheiro, né, pinheiro Aqui é uma ribanceira, mano. Tem uma meia do, do Spike ali embaixo. Muito bonito. Ah, é uma ribanceira mesmo. Tem até aquelas máquinas pra você, aqueles binóculos pra você ver quando tem ah, aqueles lugares de, de turismo e tal. Ó, oh, uma montanha russa aqui. Ah, naquela montanha russa, aquele estilo do Star Park. Que a gente viu o Leon e a Anitta. É, eles vão dentro de uma maleta e aí os pais não voltam, volta só eles, lembra? É verdade, ó, é montanha-russa mesmo Porque ele vai pro alto ali, ó, ele passa por cima Dessa casa aqui da esquerda Muito top, hein, galera, muito top Bom, vamos dar uma olhada então agora Jogando com ele, contra outros E a gente vai ver como vai ser Essa pegada maluca do novo Lu, pra vocês aqui, hein Então, vamos lá É isso, rapaziada, já estamos aqui no arco duplo Agora nós vamos testar aqui no arco duplo Ó que interessante, veio ali a, a Amber, né, então vai ser gelo contra fogo Quem vai se dar melhor, hein Vamos ver quem vai se dar melhor ó. O fogo ou o gelo Ah, deixa eu, ó, deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, ó, quando você tá dando Você vai aumentando ali ó, a, Aquele negócio, aquele medidor Pra ver se ele vai congelar E ó, vamos soltar o super aqui no meio Vamos ver, tem, ó A escorregadio ali, ó, ele fica escorregando Olha lá, olha lá, olha lá. <risos> O Bruno não controla, mano Muito top, olha lá Fica descontrolado, mano, que da hora Vou jogar mais um aqui Pra poder ajudar também, ó lá, já vai dando dano também Opa, opa Ó, ó E aí a gente mata Vamos dar o congelado aqui de novo Pra dar aquela ajuda pra ele Mano, que da hora, mano, os bichos ficam tudo escorregando, mano Cê é louco, mano Olha que da hora, hein Já consegue ali finalizar Cara, eu gostei muito do, do Brawler, né mano Diferente Tem mecânica diferente e ainda, ó, vamos jogar de novo Daí eles não poderem vir pra cá, chegar pra cá, eles estão perdidos, olha lá como escorrega, olha como escorrega, mano Cara, que doideira É engraçado, porque ele escorrega e aí ele, ele atrapalha ele a poder vir na direção que ele quer, né, ele fica sem controle praticamente Fica sem controle praticamente, muito top, né, muito top, né, olha lá, vamos ver aqui, deixa eu ver Deixa eu ver, opa, opa, deu aquela escapada, invulnerávelzinho, de leve é isso aí, galera, top demais, hein, vocês? Gostaram do Lu? Mano, é um gerador de sorvetes, mano, sorvete casquinha, mano Vocês curtiram? Eu curti bastante, galera, eu curti bastante, hein Top demais, mano, top demais Gostei, rapaziada Então é isso, hein, o novo Lu, mano, tá aqui pra vocês, ó O Luzão Brawler Cromático Vamos dar uma olhada agora no Brawl Pass, mano O Brawl Pass, temporada 4, fuga natalina, mano Ó, temos ali o My Carregador, que a gente vai ganhar no primeiro... É, nível do passe ali, que você a de comprar Se você comprar, você vai ganhar ele no primeiro nível E uma coisa muito interessante É que mudou, né? É, eu gostava da forma anterior, mas fazer o que, né? O Lu é desbloqueado no nível 30 E você não consegue achar ele Antes do nível 30 Pra você poder conseguir ele, você tem que estar tá aí Pra co poder conseguir o Brawler novo, né? Você vai ter que chegar ao nível 30 Do passe, chegou no nível 30 do passe Você libera, aí sim, então Você não vai achar em caixas antes do do nível 30, antigamente não, né, antigamente não tinha isso Então, agora vai ser um pouco mais diferente, né, e diferenciado E tem o Rei Lu, né, que é o último ali, que é a skin do Lu, o Rei Lu Tá bonitão também, hein, galera, tá bonitão pra caramba Esse, o novo passe, hein, galera, o novo passe Muita gente gostou, muita gente não gostou Eu acho que a maioria deve ter ficado um pouco triste aí com isso daí Mas, GG, é isso, mano, bora que bora, então Esse é o novo Brawl Pass, novo passe do Brawl Stars, galera Mas o que eu gostei mesmo foi do meu grandíssimo yes. Lu, mano E você? Comenta aí se você curtiu o novo Lu Se você gostou dele, se você gostou da mecânica Do super, o que você achou dele Beleza? Então é isso, manos Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like aí, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis Um abraço e foi